Então, cria um link do WhatsApp com um número, e aqui colocam um, o um número que vocês pretendem, com a mensagem pré-definida, receber mais informações. Isto serve para poderem colocar este link, de modo a alguém numa landing page, num site, numa loja, uh, onde desejarem, no fundo, tudo que possa conter um link, dá para fazer isso. Então, uh, se eu fizer isto, ele vai criar um link clicável. Mas fez, mas atenção, colocou o indicativo 5.5, talvez seja do Brasil, colocou o indicativo do Brasil, portanto eu não podia utilizar este. Uh, então vou até refazer, vou colocar aqui, de Portugal, em vez de colocar o um indicativo, vou colocar de Portugal. Uh, desejo receber orçamento para serviços marketing digital. Vamos ver assim, e lá de colocar aqui o indicativo... Mas reparem que ele agora ah, já colocou indicativo. Cá está, 351, disse que era de Portugal colocou o indicativo correto. Atenção a este pormenor no indicativo, senão não, não iria funcionar.